Mais de 30 anos ela cozinhava. Ela cozinhou muitas receitas de coxinha em Recife, que é um sucesso total. Muitas receitas de bolo e receitas na família dela, receitas super locais. Ela chegou a ter empresa com vários funcionários, se não me engano, até cerca de 10 funcionários. Ela chegou a fazer doces e bolo para o presidente da república. Caraca. E hoje,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 então, nesse aula, eu conto várias histórias de alunos que já superaram, que já passaram por, esse, por essa transição e conto mais detalhe a minha história também. Então, é isso, tá? Pra você se tornar uma maior autoridade. Clique aqui embaixo, participe desse salão que você vai ver como você pode começar na internet aí, ganhando um novo salário em paralelo com o que você faz hoje. Beleza? Seguimos!